Tentar tirar essa parte de cima É, que aí é melhor é. Deixa eu ver se sai Nossa, viu? Eu aqui. Okay. Tá pronta? Sim Mais uma <risos> É bastante surpresa, né? Sim. <risos> Olha ah. só Papai. Aqui. Aí, põe agora na segunda mesa, coloca aqui. Olha só que legal, hein! Sem danificar o livro, né? Por favor, né? Fala isso pro papai. Por favor. <risos> Você gostou dessas capas? Eu amei. São bem bonitas, né? Uhum. Isso aqui. aqui. Vamos ver. Esse. Ferreiro de Bosque Maior. Que Sim. legal. Espero que esteja saindo bem lá, né? Uhum. <risos> Vamos. Esse daí, Lolo, pode pegar. Esse daí. A tradução é da nossa amiga Cristina Casa Grande. Uhum. Né? Ficou bem legal também. Ela já traduziu outros livros né? uhum. do Tolkien. As cartas do Papai Noel. Uhum. Senhor Boa Ventura. Uhum. Também. Olha só outro fitilho ficou bem legal. Uhum. Aqui, passar um pouquinho. Ando. Mais ilustrações aqui da Pauline Bens. Você gostou da ilustração dela? Sim. Uma história muito linda, fantástica com ilustrações assim, né? Uhum. Dá até gosto de ler. Uhum. As crianças gostam bastante, né, uhum. uhum. Uma aqui, ó. Galeria uhum. de imagens. No finalzinho sempre tem uma galeria de imagens, bem legal. Uhum. Muito bom, né? Uhum. Esse livro ficou muito lindo, galerinha. Eu amei ele. Ele tá disponível em estoque na loja do Bolseiro. O link vai estar aqui embaixo. Essa coleção ficou linda e todos eles têm na loja do Bolseiro. Então é isso, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro no Instagram. Os links vão estar aqui embaixo. E eu não conheço a metade de vocês, a metade que gostaria. E gosto menos da metade de vocês, a metade que vocês merecem.